Rapaziada, beleza, eu Tô passando aqui pra falar pra vocês o seguinte, mano Uma dica muito louca Você quer ganhar esse carinha aqui, ó É, meu, mano, olha isso aqui Você é louco? É o tronco de Natal, mano O Logmas, mano Você tá maluco? Mano, só tem 100 no mundo Olha isso aqui, o meu é o número 38, mano, de 100 Cara, se você quer ganhar um desse daqui também agora, mano Agora é só você chegar lá na live, na Twitch Ó, por... oh, dá uma olhada aqui embaixo na descrição O link da Twitch tá lá na descrição você vai poder ganhar um desse daqui também ao vivaço. Eu tô entrando ao vivo agora, em alguns minutinhos, e eu vou sortear alguns do Tronco de Natal. Quer ganhar? Então, mano, não vacila. Vem pra Twitch agora pra concorrer, é claro, e fica ligado porque nós vamos ligar a nova... Pegar a nova carta do Clash Royale e ficar ligado no Prêmio Esporte Brasil, mano. Ó, esse aqui, mano, tá bonito pra caramba, mano. Eu vou, eu vou mostrar na live melhor, mas se você quer ganhar, essa é a hora. Vai na descrição, clica aí, vai lá no Twitch que eu tô sorteando agora, rapaziada. Te espero lá, hein? Falou!